A gente sempre vai ter, tá? Marketplaces nichados. O que é o um marketplace nichado? Tá? marketplace nichado ele tem um menor volume de venda. Por quê? Porque ele nicha. Então, marketplace magazine, que eu vou comentar, é amplo. O nichado é um nicho. Madeira, madeira é um marketplace nichado. Beleza? Sissa Magazine é um marketplace eletrônico nichado. Então, eles têm um menor volume de venda, tá? Só que eles têm uma maior conversão. Por isso que, em alguns casos, é muito bom você estar neles, dependendo do seu segmento, tá? Só que lembra que você tem um objetivo, uma meta? Onde está o maior volume de venda? Nos Marketplace Magazine, tá? A gente tem seller de moda aqui, por exemplo, que o cara está faturando 2,7 meses, no, em outros marketplaces e agora ele tá começando a ir pros nichados de moda, como o da Fit. Só que agora ele tá com dinheiro, porque ele vende bem nos outros canais. Aí ele tá montando uma linha premium do produto dele, que vai ser só vendida dentro da Fit, que é o público que ele quer pegar lá dentro. Momento. Momento do negócio. Momento financeiro. Momento que você tá preparado em todos os sentidos do seu negócio, tá? Tá? Marketplace Magazine é Magazine Luiza, B2W, que é a American Shoptime Submarine, vou repetir sempre para você gravar, Casa Bahia Ponto Frio Extra, que é a Via Varejo, é, o Shopee tá vindo como um grande Magazine, tudo Magazine, tá? Então eles vendem, eles têm o um maior volume de vendas e eles têm uma conversão menor, só que eles vendem tanto e a conversão fica na média de e-commerce, tá? mas a conversão do Marketplace analisada ela é diferente da conversão aqui. O que, qual que é a diferença da parada? Esses três caras aqui, ó, com as suas empresas, né? Esse cara, esse cara e esse cara, eles fazem quase 65% do mercado de e-commerce. Esses três caras. Mercado Livre, Americanas, né, que é Submarine Shoptime junto e Magazine Luiza. Tá? Esses três caras. Eles são magazines, beleza? E aí eu não estou nem comparando a Amazon Mundo com aqui, porque na verdade a Amazon Mundo é grande, a gente sempre olha para a Amazon Brasil, tá? No cenário, beleza? Então, por que, que o Ale sempre fala Mercado Livre, Magazine Luiza, V2W? Melhores repasses, melhores comissões, na minha visão, tá? às vezes não ganha uma comissão ali, mas o um repasse compensa qualquer diferença de comissão, Nesse momento, lembra que passa é é em primeiro, comissão, logística mais preparada e perfil de comprador, porque toda a parada que compra de e-commerce está lá dentro.